Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer aprender sobre tabela periódica? Mas não sabe como ela é composta? Ok, nesse vídeo eu vou te explicar como ela é e como ela é composta. Tabela periódica. Próximo. Como tudo começou, por volta de 1800, os cientistas conheciam cerca de 30 elementos químicos. Com o tempo, novos elementos foram sendo descobertos. Na metade do século XIX, esse número já havia duplicado. Hoje, são mais de 100 elementos conhecidos. Os cientistas do século XIX rapidamente perceberam como os elementos químicos apresentavam propriedades muito variadas. E um dos grandes desafios desses cientistas, né, dos cientistas daquela época, né, porque é bem antigo, foi explorar a grande diversidade de características dos elementos químicos e tentar enxergar uma certa ordem nela, e eles não estavam conseguindo enxergar isso. Embora muitos cientistas tenham contribuído para atingir esse objetivo, grande mérito é normalmente acreditado ao Russo Dmitry Mendeleev, que elaborou uma maneira de organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades, e que é usada até hoje. E mais do que isso, o método de classificação de Mendeleev permitiu a ele fazer previsões surpreendentes, ele chegou a antever a existência de elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos e a prever algumas das suas propriedades né, desses elementos e de compostos que esses elementos formariam, mesmo ele não sabendo quais seriam esses elementos. Mendeliev teve uma vida suficientemente longa para ver muitas de suas previsões confirmadas por trabalhos de outros cientistas. Então, acredita-se a Mendeleev o mérito de ter elaborado a ideia que conduziu a tabela periódica dos elementos. Um dos instrumentos de consulta mais utilizados pelos químicos e pelos estudantes de química em todo o mundo. Então, todo mundo usa a tabela periódica. Então, a partir dos próximos slides, eu vou explicar sobre a tabela periódica, relacionar a sua estrutura com o modelo atômico de subníveis e explicar algumas propriedades periódicas dos elementos. Vamos lá? Introdução. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente, correspondente aos números atômicos, que é o número de prótons. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. A organização da tabela periódica. Os chamados períodos são as linhas horizontais, numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando sete períodos. Os elementos são dispostos um em cada quadradinho em ordem crescente de número atômico, a partir do hidrogênio. Os elementos com números atômicos, de 57 a 71, são chamados de lantanídeos e os de 89 a 103 são chamados de actinídeos. Eles estão descritos à parte dos demais, abaixo da tabela periódica. Mesmo representados à parte, os lantanídeos pertencem ao sexto período e os actinídeos ao sétimo período. O primeiro período tem dois elementos, o segundo e o terceiro período tem oito elementos, o quarto e o quinto, elemento, o e o quinto período tem dezoito elementos, o sexto e o sétimo período tem 32 elementos cada um. As famílias ou grupos. As famílias ou grupos são as colunas verticais, no qual os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Muitos elementos destes grupos estão relacionados com suas propriedades químicas semelhantes. São 18 grupos, sendo que as famílias mais conhecidas são do grupo A. Antigamente, eles colocavam A e B. Algumas, tabela tem, algumas tabelas ainda têm A e B, e outras só têm numeração, de 1 a 18. Então, eu coloquei aqui só para vocês entenderem melhor. Família 1A, metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e o frâncio. Família 2A, metais alcalinos, terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Família 3A, família do boro, boro, alumínio, galho, índio, talho e o niônio. Família 4A, a família do carbono, é o carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e o fleróvio. Família 5A, família do nitrogênio, o nitrogênio, o fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e o moscóvio. Família 6A, calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório. Família 7A, os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenescínio. Família 8A, família dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o organesson que é o novo elemento químico. Os elementos representativos. Como eu disse anteriormente, antigamente eram todos os membros da família que tinham o um número acompanhado da letra A. Então, eram 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Hoje, eles estão nas famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São os elementos mais importantes da tabela periódica que são os mais estudados no ensino médio. Todos os elementos representativos possuem o seu elétron mais energético situado nos no subníveis S ou P. Elementos de transição. Antigamente, eram todos os membros das famílias que tinham um número acompanhado da letra B. Então, era 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8B. Mas hoje, são os membros das famílias de 3 a 12. Esses elementos estão representados na região central da tabela periódica. E todos os elementos de transição possuem o seu elétron mais energético é, situado no sub, nos subníveis D ou no F. Então a família 3 é o escândio, o ítrio e série de lantanídeos, que são, os 15, são 15 elementos. E os actinídeos, que também são 15 elementos. Família 4, Titânio, Zircônio, Áfnio e o rutefórdio. Família 5, Vanádio, Nióbio, Tântalo e o Dibúnio. Família 6, Cromo, Molibdênio, Tungstênio e Ceaborgio. A família 7, Manganês, Tecnésio, Rênio e Bóreo. Família 8, o ferro, rutênio, ósmio, ácio, cobalto, ródio, irídio, metinério, níquel, paládio, platina e o darstádio. Família 11. Cobre, prata, ouro e rotigênio. Família 12. Zinco, cádmio, mercúrio e copérnice. Desculpa, é copérnice, mas é, tá certo. Os elementos de transição interna. Esses elementos estão abaixo do corpo principal da tabela e são duas séries. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Seus elétrons mais energéticos ficam no subnível F. Então, eu vou mostrar para vocês. Está vendo? Os lantanídeos ficam nesse, ó, os lantanídeos nesse quadradinho. Então, são esses elementos químicos e os actinídeos nesse quadradinho de baixo, que são esses elementos. Então, eles são representados abaixo da tabela periódica, ok? Aqui tem tá uma, uma figura né, dos elementos da tabela periódica. Como que a tabela periódica é hoje? Né, com 118 elementos que ela tem. Os descobertos, com os quatro elementos que foram descobertos, se eu não estiver no final de 2015, princípio de 2016, mais ou menos, né? Essa aqui é a tabela periódica nova. Vou falar sobre os metais. Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples, que de modo geral conduzem bem a corrente elétrica e o calor. São facilmente transformadas em lâminas e em fios, e são sólidas nas condições ambientes, isto é, 25 graus Celsius de temperatura e pressão igual à pressão atmosférica ao nível do mar com exceção feita a substância simples formada pelo mercúrio, que ela é líquida, então o mercúrio é líquido, então ele é a única exceção. Os outros metais são todos, né, conduzem corrente elétrica e são sólidos em condições ambientes, então só o mercúrio que não. Aí aqui tem uma gravura indicando quais são os elementos químicos que fazem parte dos metais, os semimetais. Certos autores chamam de semimetais alguns elementos que apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não-metais. Eles formam substâncias simples, sólidas nas condições ambientes. E dos semimetais de muita importância prática são o silício e o germânio, que são germânio, desculpa, empregados em componentes eletrônicos. Então aqui também tem uma gravura dos elementos que são considerados como semimetais. Os não-metais ou ametais são os elementos que formam substâncias simples, que ao contrário dos metais, não conduzem bem o calor e nem a corrente elétrica, exceto o carbono na forma da sua substância simples, grafite. Os outros, Eles não são facilmente transformados em lâminas ou em fios. Dos não-metais, 11 formam substâncias simples gasosas nas condições ambientes. O hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Um forma substância simples líquida, que é o bromo. E os demais elementos formam substâncias simples sólidas. Aqui tem uma gravura dos elementos considerados não metais ou ametais. Elementos naturais e elementos artificiais. Em 1937, a tabela periódica tinha um aspecto bem próximo do atual porém havia muito menos elementos químicos conhecidos. Os cientistas já haviam identificado e nomeado os elementos com números atômicos, de 1, que é o hidrogênio, até o 92, que é o urânio, e eles não eram conhecidos. Porém, os elementos em é 43, 61, 85 e 87. Mas a existência desses quatro buracos na tabela periódica encorajava o quê? Os cientistas a procurá-los. Porque se tinha um buraco ali, é porque ia ter um elemento químico que se encaixasse ali. Então eles teriam que procurar. Então de fato átomos desses quatro elementos puderam ser produzidos artificialmente pelos cientistas por meio de processos nucleares, que são transformações que ocorrem no núcleo dos átomos. O tecnécio foi produzido em 1937. O promo o Promécio, em 1947, o Frâncio, em 1939, e o Astato, em 1940. E eles são conhecidos como é, elementos artificiais, quer dizer, porque eles são produzidos em laboratórios, por isso que eles são artificiais, eles não são encontrados na natureza. Também são artificiais os elementos transurânicos, quer dizer, os, os elementos com números atômicos superiores ao do urânio. E nenhum deles é encontrado na natureza, tendo sido sintetizados, quer dizer, produzidos em laboratórios. Configuração eletrônica e tabela periódica. O diagrama das diagonais e a tabela periódica. Usando o diagrama das diagonais, pode-se distribuir os elétrons para os átomos neutros dos elementos da tabela periódica. E à medida que aumenta o número atômico, verifica-se um comportamento periódico no modo como termina essa distribuição. Então, no próximo slide, você poderá perceber que a configuração eletrônica dos elementos do grupo 1 termina em S1, as dos elementos do grupo 2 termina em S2, as do, do elemento do grupo 13 termina em P1, e assim sucessivamente. Você vai notar que o hélio, ele destou dos outros gases nobres, porque ele é um estudo à parte. Aqui tem um, uma gravura do diagrama de diagonais. E como que funciona? Você começa assim, fazendo a distribuição de acordo com o número atômico. Um 1s2. Ó, 1s2. Um aí você volta aqui. 2s2. Aí você volta aqui. 2p6. 3s2. Aí você volta. E assim sucessivamente, tá? É assim que você fala. É como se fizesse uma cobrinha, assim, ó. Tá? Assim, ó. Aqui. É assim que funciona. E aqui está o diagrama. Como eu disse, os elementos do grupo 1 é 1S1, Um s 1 um S1, todos terminam em S1, do grupo 2, 2S2 e assim sucessivamente. Número de camadas eletrônicas e período do elemento podemos ver pelo esquema do slide anterior, os elementos do primeiro período apresentam átomos com uma camada eletrônica. Os elementos do segundo período apresentam átomos com duas camadas e assim sucessivamente. Os átomos eletricamente neutros de elementos de um mesmo período, eles apresentam um número de camadas eletrônicas iguais. Então o número de camadas é igual ao número do período. Período 1. Um. um um só uma camada, período 2, duas camadas e assim sucessivamente. Aqui está um exemplo para vocês verem na gravura. Então, grupo 1, um, período 1, né? 1S1 um, um e vai assim sucessivamente. A camada de valência e o grupo do elemento. A camada de valência é a camada mais externa do átomo de um elemento químico. envolvida diariamente no estabelecimento de união com outros átomos. Os elétrons dessa camada são chamados de elétrons de valência. Observando o esquema da distribuição eletrônica, e no slide anterior, né, dois slides anterior, é possível a gente perceber que os átomos de elementos de um mesmo grupo ou família, eles vão apresentar em comum o um número de elétrons na última camada. Os átomos de elementos do grupo 1 apresentam o quê? Um elétron na última camada. A diferença entre a eletrosfera de seus átomos está no número de camadas. O átomo de hidrogênio, que é o, no primeiro período, apresenta uma camada. O de lítio, que é o segundo período, duas camadas. O de sódio, que é o terceiro período, três camadas. E assim sucessivamente. Os átomos de elementos do grupo 2 têm dois elétrons na última camada e assim por diante. Os químicos dispõem de muita evidência para associar os elétrons da última camada com a capacidade de um átomo estabelecer ligação, quer dizer, a união com outro ou com outros átomos. E isso é tão importante na química que a camada eletrônica mais externa recebe um nome especial. Então nós vimos que elementos de um mesmo grupo da tabela periódica apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Mas tem exceção que é o elemento hélio. Como eu falei, eu sei que ele é estudado à parte. Os seus átomos apresentam dois elétrons na última camada, mas ele não é colocado no grupo 2. Por quê? Porque suas propriedades não se assemelham às dos elementos daquele grupo, mas se assemelham com as propriedades dos elementos dos gases nobres. Então, por essa razão, o hélio é considerado gás nobre e é incluído no grupo 18 da tabela periódica. Então, a tabela periódica é muito é um importante instrumento de consulta. E também outras coisas para você saber tudo sobre o elemento químico. Ela vai informar o número de elétrons de valência e outras coisas. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, tenha sempre em mãos a tabela periódica para você consultar a hora que precisar e ver o que você precisa. Às vezes, um exercício te fala alguma coisa que na tabela periódica você consegue utilizar ela. Utilizar, pegar dela para você construir o seu exercício. Então, sempre utilize a tabela periódica. Algumas propriedades periódicas dos elementos. Quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, ocorre uma periodicidade em algumas de suas propriedades. Ou seja, repetem-se regularmente elementos com propriedades semelhantes. Essa regularidade da natureza é conhecida como lei periódica dos elementos. E essas propriedades que exibem comportamento periódico são denominadas propriedades periódicas. O raio atômico. Para que seja possível discutir a propriedade periódica, periódica radioatômica, a gente tem que considerar o átomo como sendo uma esfera, quer dizer, redonda. O raio atômico será a distância média do elétron mais externo até o núcleo. O raio atômico é frequentemente expresso em picômetro, que é pm. Então, 1PM um é igual a 10 elevado a menos 12M. Então, aqui tem uma gravura para você ver como que mede o raio atômico. É do elétron mais externo até o núcleo, assim que é medido. Num grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, de cima para baixo, que ele vai aumentando. Porque há um aumento do número de camadas ocupadas por elétrons. Os átomos eletricamente neutros, de elementos de um mesmo período, têm, mesmo, têm o mesmo número de camadas eletrônicas. E da direita para a esquerda há a diminuição do número de prótons, né, que é representado pela letra Z, o que acarreta a diminuição da carga nuclear, menor a atração do núcleo sobre os elétrons e, consequentemente, aumento do raio atômico. Então, assim. Num período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, porque para o mesmo número de camadas ocupadas, os elementos situados à esquerda possuem uma carga nuclear menor. menor. Então, o raio atômico ele aumenta de, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Energia é ou potencial de ionização? Seja um átomo isolado no estado gasoso e no estado fundamental. Quando ele absorve energia, os elétrons podem ser transferidos de um nível para outro mais afastado do núcleo. Se essa energia fornecida for suficientemente alta, será possível arrancar um elétron do átomo em questão, transformando-o no íon positivo. Então, vou te dar um exemplo aqui. O sódio, quando ele ganha uma energia de ionização, o sódio ganha energia de ionização, o sódio é um átomo, átomo neutro. Ele vai para um estado de energia maior. Então, aqui você pode ver que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Quando ele ganha energia, ele tem, continua com 11 prótons, mas ele tem 10 elétrons. Então, ele vai perder elétron. Então, ele vai ficar positivo. Ele vai ficar positivo. Então... É o sódio mais um elétron, que é o elétron liberado. E o que é energia de ionização? É a energia mínima necessária para se arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, gasoso e isolado. A energia de ionização ela pode ser expressa em unidade chamada elétron-volt. Então, o sódio... Mas a energia de ionização dele é 5,1 elétron-volt. Eletro, Ele fica o sódio positivo mais um elétron. Então assim, quanto mais próximo do núcleo, né? Quanto mais próximo do núcleo estiverem os elétrons da última camada, maior é a atração do núcleo sobre eles e, portanto, mais difícil de removê-los do átomo. Então, num período ou grupo a energia de ionização será tanto maior quanto menor foi o raio atômico. Então, quanto menor o raio atômico, maior a, a energia de ionização. Então, aqui, ó, energia de ionização, ela vai aumentar aqui, ó, de baixo para cima e da direita da esquerda para direita. Oh, desculpa, da esquerda para direita, é da esquerda para direita e de baixo para cima. É possível retirar mais de um elétron do átomo? Sim, é possível retirar mais de um elétron do átomo. Basta, né, após a retirada do primeiro elétron, fornecer o quê? Mais energia para retirar o segundo elétron. Então, chamamos de primeira energia de ionização, a energia necessária para retirar um elétron do átomo neutro, que é no estado fundamental, gasoso e isolado. E de segunda energia de ionização, a energia necessária para retirar outro elétron do cátion resultante da primeira ionização. E assim sucessivamente. Então, um átomo que possui vários elétrons, apresenta várias energias de ionização. Então, você está vendo agora na tabela, alguns valores experimentais de energia de ionização. E a gente, se a gente consultar essa tabela, a gente vai ver o quê? Que a segunda energia de ionização, ela é maior que a primeira a terceira energia de ionização é maior que a segunda e assim sucessivamente. A gente pode ver que nem todos os elementos têm mais de uma energia de ionização. O hidrogênio só tem uma, o hélio tem duas e assim sucessivamente. Então, assim, não, todos os elementos têm dez energias de ionização? Não. Um tem uma, uma tem, um tem duas, um tem três, então vai de acordo com o elemento químico. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Como a gente viu, é possível arrancar um elétron de um átomo. Basta fornecer energia, né, que é a energia de ionização, suficiente para isso. E a espécie resultante vai ser o quê? Um íon positivo. Agora a gente vai ver uma outra situação. Se um determinado átomo, no estado gasoso, isolado e no estado fundamental ele pode receber um elétron em sua camada de valência. E nesse caso, haverá o quê? Liberação de energia. Assim, um átomo vai se transformar num íon negativo. Então, a quantidade de energia liberada pelo átomo ao receber o elétron será tanto maior quanto mais fortemente o elétron atraído se ligar ao átomo. Então, eu vou te dar um exemplo. O cloro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons ele vai ganhar mais um elétron, vai receber elétron. Ele vai ficar com 17 prótons e 18 elétrons, porque já que ele está ganhando elétron, ele vai aumentar a quantidade de elétrons e vai liberar energia. Então, o que é afinidade eletrônica ou eletroafinidade? A afinidade eletrônica ou a eletroafinidade de um átomo é a quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso isolado no seu estado fundamental recebe um elétron. A afinidade eletrônica também pode ser expressa em elétronvolt. Então, vai ficar o cloro mais um elétron, vai ficar Cl-, né? Porque ele vai receber um elétron, com mais 3,61 elétronvolt, que é a afinidade eletrônica do cloro. E quanto menor ou raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. Então, como a gente viu, ele vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. A densidade. A densidade de um corpo é expressa, né? quer dizer, ele expressa a relação entre a massa e o volume ocupado por esse corpo. Então, a fórmula da densidade é D, que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Num grupo, a densidade de um elemento aumenta com o número atômico, o que ocorre de cima para baixo. Então, aqui, ó, de cima para baixo, ó. de cima para baixo. E num período, a densidade cresce da extremidade para o centro, então vai das extremidades para o centro. Ó. Então, o um elemento que, repre... que apresenta maior densidade é o osmo, porque ele está no centro. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura na qual o sólido se transforma em líquido a uma determinada pressão. E o ponto de ebulição é a temperatura na qual o líquido se transforma em vapor a uma determinada pressão. A exceção dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. O ponto de fusão e o ponto de ebulição em um período cresce das extremidades para o centro e num grupo crescem de cima para baixo. Então, a gente pode ver que o tungstênio é o um metal de maior ponto de fusão. Então, no período, vai crescer da extremidade para o centro, das extremidades para o centro, e no grupo, cresce de cima para baixo. Curiosidade da tabela periódica. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, ela é uma organização não governamental, que é dedicada aos estudos e avanços da química. Mundialmente, o padrão estabelecido para a tabela periódica é recomendado pela organização. Então, tudo que se refere à tabela periódica é, tem que passar primeiro pela IUPAC. O elemento plutônio ele foi descoberto na década de 40 pelo químico estadunidense Glenn Seaborg. Ele descobriu todos os elementos transurânicos, do número atômico 94 até o 102. E com isso ele ganhou o prêmio Nobel em 1951. O elemento 106, descoberto recentemente, leva o nome de Seaborgio. Por quê? Em homenagem ao químico Glenn Teodoro Seaborgio. Ele nasceu em 1912 e morreu em 1999. Em 2016, novos elementos químicos da tabela foram oficializados, que é o Tenessine, o Niônio, o moscóvio e o organesson. Bom... Espero que tenha entendido como é e o que compõe uma tabela periódica. E para você que chegou no final dessa aula, eu tenho um presente muito especial para você. Eu pesquisei bastante sobre as dificuldades dos alunos na disciplina de Química e cheguei à conclusão que eles têm muitas dificuldades em estequiometria. Com isso, eu resolvi fazer seis vídeos explicando como você pode aprender de forma simples a estequiometria basta clicar no link que deixei na descrição e baixá-los de forma gratuita. Um grande abraço e até o próximo vídeo!